Meus amigos, meus irmãos do canal Mais Brasil, do grupo Gota de Luz, hoje eu estou aqui nas, no, no povoado do garimpo do Bandeira. E me deu vontade de fazer essa matéria, esse depoimento, falar alguma coisa aqui. Eu estou na casa do Preto, da dona Sônia, e a nora dele, a Silvia. Nós viemos aqui fazer uma matéria para mostrar a atual situação desses mineradores, pequenos mineradores... Já que o garimpo fechou em 2000, 2008. 2008, desculpa, 2008. E até hoje esse pessoal não tem o que fazer. É, fomos informados aqui que até de ir pescar eles estão proibidos. E que ninguém toma nenhuma providência. Mas eu não vim aqui para falar mal de ninguém, não vim aqui. Eu só vim para dar um depoimento. Olha aqui, ó, eu estou aqui na casa da dona Sônia. Uma excepcional cozinheira. Dona Silvia, que é a nora dela, e o Preto. Esse moço aqui tem 47 anos de idade. Parece que, né? Esse moço tem 81 anos de idade. O Preto. Pequeno minerador. Pequeno minerador. Um ser fantástico. Mas eu... eu, eu sentamos aqui na mesa, e porque não, não, não foi uma insistência, foi uma, uma convocação, que o, o meu amigo preto aqui... Como é que é seu nome completo mesmo? Joviano, Joviano Máximo, Máximo de Queiroz. Joviano Máximo de Queiroz, 81 anos. Quantos é anos que... a senhora tem, dona Sônia? 74. 74. Você, dona Silva? 50. Silvia? 50 anos. Então eu ainda sou mais jovem aqui. <risos> o Vitor está com 80 e pouco também, o nosso cinegrafista, está atrás das câmeras. Bom, uhum. e aí nós sentamos aqui para almoçar... Quando nós chegamos aqui, o, o Preto não convidou a gente para almoçar, ele convocou. Ele falou, ó, daqui ninguém sai sem comer. Quando a gente chegou aqui logo pela manhãzinha, ele trouxe aqui e falou para a esposa dele, Sônia, prepara aí o, o almoço. A gente vive correndo, você sabe que nós não temos tempo para viver momentos como este. Não é que a gente não tem tempo, a gente não tem vergonha na cara. Eu vim aqui no garimpo, aqui na Avenida Getúlio Vargas, que número que é aqui? 350. 350, uma casa maravilhosa, um local onde existe a presença divina, assim como existem todas as casas que nós não poderemos visitar todas. Mas eu vim aqui, uma casa humilde, e a gente veio servir de uma refeição. Meus irmãos, vocês não imaginam o que, que nós sentimos aqui dentro. Você que é espírita vai entender o que eu estou falando, você que não é também vai entender. Aqui existe algo... É... Muito diferente do que nós vivemos no nosso dia a dia, mas muito diferente. Aqui existe algo que não dá para explicar em um videozinho de 4, 5 minutos. Não dá. Tem que vir viver. E eu e o Vitor, o Vitor sentou aqui do meu lado, agora está filmando, mas nós sentamos aqui, almoçamos. Eu não tenho vergonha de falar, eu comi três vezes. <risos> uma comida maravilhosa. Você percebe que é uma comida feita com amor, um lugar maravilhoso. E eu digo de coração, neste local aqui, no garimpo, Aqui no, no bairro Garimpo do Bandeira, é uma pena que os nossos administradores anteriores, os atuais ou quem quer que seja, não olhe com carinho para isso aqui. Aqui existe Deus. Nós tivemos, nós, vamos, nós estamos fazendo um documentário, nós tivemos lá no local onde a, até 2008 eles tiravam é, o, o, o, o, o diamante. O, o preto mostrou para a gente tudo isso. Então, gente, não tenho palavras. Eu quero gravar esse depoimento para falar para vocês, Deus existe. E aqui, nesse lugar, muito humilde, de pessoas sofridas, mas de um amor a Deus incondicional. Pergunta se esses três aqui vão na igreja. Pergunta se eles têm religião. A religião deles é Deus. E é isso que é importante. E aí nos recebeu aqui, nos deu o alimento com tanto carinho, você que, você que não participou vai ficar com inveja. Foi bom demais. Eu só queria passar por aqui para dizer a simplicidade. Que tem esse povo, esses garimpeiros, ou vamos trocar esse nome de não garimpeiro, mas sim, os mineradores, os pequenos mineradores, que há 11 anos, 12 anos, quase 13 já, né? Que não tiram quase o sustento. 13. Oi? Quase, quase 13. 13. Eles não tiram... O sustento da mineração Num lugar onde há muito disso E que infelizmente Houve muitos atravessadores Houve muitas pessoas que vieram aqui Passaram a mão na cabeça deles Tiraram o dinheiro dele E você sabe de quem que eu estou falando Não vou falar o nome aqui, não, não interessa Mas que, que houve os atravessadores que, E ainda houve o que fez a denúncia Então será que tem alguém aí neste Brasilzão querido, dos nossos governantes federais, nossos governantes das, das, das grandes instâncias, não estou falando de governantes estaduais nem municipais, não, governantes federais, que podem nos ajudar, nos ajudar, o que eu digo é ajudar esse pessoal, com que esse garimpo possa ser legalizado. Aqui, gente, aqui eles não usam química, aqui é tudo na base, lavando a pedra com água. Esse homem, 74 anos garimpando Nunca teve uma doença por causa do garimpo Ao contrário daqueles que usam o... o como é que chama aquele negócio que usa? Que eu não sei O, o, o, iodo, né? o iodo Usa o iodo Eles não, é na raça né? Na raça Só lavam na água para tirar o mineral É um lugar rico Quem sabe? Quem sabe? Porque Deus olha porque a paz que existe neste local, só vindo aqui para crer. Jesus abençoe a todos, muito obrigado. Dona Sônia, Deus te pague pela comida. Preto, obrigado. Silvio, obrigado. Muito obrigado por nos receber. Eu comi três vezes, mas o Vitor comiu quatro. Mas valeu a pena, foi uma comida saborosa, deliciosa. Jesus abençoe, muito obrigado. Que a paz de Jesus continua em cada coração. Mas se você não conhece, o povoado. Garimpo do bandeiro, com pouco mais de 800 pessoas vivendo aqui. Venha passar uma tarde aqui na praça, conversando com essas pessoas, para você ver onde está Deus. Beijo no coração.